Assim como aconteceu em 2014 com a M44 HAL, duas skins da nova Caixa Revolution estão sendo acusadas de serem plagiadas. Ou seja, há um grande risco da M44 TemaCal e da AWP Durolor terem suas ilustrações alteradas e possivelmente se tornarem duas novas skins contrabando do CSGO. A chance disso dar uma treta gigantesca é muito grande, né? Na verdade, essa treta já está acontecendo. O que não temos ainda é um pronunciamento oficial da Valve, mas ele é ele vai acontecer, enfim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Vem comigo, rapaziada, que eu vou contar tudo sobre essa polêmica que tá acontecendo. Eu mesmo não tava esperando por isso.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 É, rapaziada, quinta-feira, a caixa nova foi lançada. Eu, inclusive, elogiei muito essa nova coleção, gostei muito das skins. Afinal, como vocês sabem, o CSGO é conhecido por sua comunidade criativa, onde diferentes artistas criam skins personalizadas no workshop da Steam e, se aprovadas pela Valve, essas skins são adicionadas em uma nova coleção dentro do jogo. É o caso da Revolution Collection, ou seja, as skins da Revolution Case foram criadas pela comunidade. Porém, dois artistas de skins dessa nova coleção estão sendo acusados de terem copiado descaradamente o estilo de desenho de outras pessoas. Toda essa polêmica começou quando The Deniden, e para quem não sabe quem é The Deniden, ele é o criador dos dois adesivos da Dragon Lore. Enfim, esse cara veio o público no Twitter e acusou Fornes Criador da M44 Macau De ter encontrado uma maneira de enganar o Workshop da Steam Segundo DenDen, Algumas artes da Rush Collection, Coleção criada pelo Fornes Coleção que está no Workshop da Steam Duas skins dessa coleção do Fornes A M44 Silent Kidotai E a Desert Eagle One Dick. Ambas foram copiadas de outros artistas O Fornes veio a público respondeu o tweet do DenDen, Alegando que claramente não copiou a arte de ninguém Segundo mesmo, ele se inspirou em algumas artes Mas a cópia não existiu o Fornes mostrou um desenho onde ele alega ser o desenho original feito à mão da M44 Temacal. Ele inclusive disse ter uma formação em design gráfico e que copiar artes alheias não é algo que ele faria. Ele reconhece a semelhança entre as artes, mas garante que não são as mesmas. Porém, o Danyden persistiu na acusação e disse que seria apenas questão de tempo para que a arte original da M44 Temacal viesse à tona. E realmente não demorou muito. Pouco tempo depois, Pier Beast 124 e Twins3D encontraram um tweet de 2017. 2016 que mostra um desenho no mínimo muito similar a da nova M4A4. As acusações ao Fornes pararam por aí. Isso porque horas depois novas acusações surgiram novamente vindo do Deniden, onde ele disse que foi chamado na DM e que na teoria não só a M4A4T Macau foi copiada como também outra skin da Revolution Case, no caso a AWP Dural Kimba, criador da nova WP Duro Lore, tem sido muito criticado e acusado de ter copiado descaradamente o dragão criado pelo artista Vex. Vex, também conhecido como Vince Okerman, tem um estilo de desenho caracterizado por curvas e linhas simples, além de formas abstratas e um uso criativo de cores e sombras. O tipo de abordagem do Vex em suas artes é única e descontraída para a criação de desenhos. Ele consegue combinar elementos da arte digital e tradicional, criando assim peças surpreendentes e cheias de vida. Esse estilo é amplamente utilizado em ilustrações de livros, capas de música, publicidade cidades e muito mais. Mas o problema não é só que o Jimba copiou o estilo de desenho criado pelo Vex, como também há alguns indícios que o dragão presente na skin do Lore é muito semelhante em alguns aspectos a um dragão criado anteriormente pelo Vex. As denúncias já foram feitas a Valve, inclusive o Deniden entrou em contato direto com os próprios desenvolvedores do CSGO pela DM do Twitter, e analisando acontecimentos semelhantes que aconteceram na história do CSGO, é muito provável, muito provável mesmo, que essas skins tenham as ilustrações alteradas alteradas pela valve mas é exatamente aqui que precisamos nos atentar porque mesmo que a ilustração da skin seja alterada ela não se tornará uma skin contrabando. A M44 HAL é a única skin contrabando do CSGO, mesmo que não tenha sido a única com a ilustração alterada por problemas de direitos autorais. Isso também já aconteceu por exemplo com a M44 Grifo. Após o lançamento dessa skin, o criador original da arte solicitou a Valve os direitos autorais da ilustração da skin. A Valve, para evitar problemas, assim como ela fez com a HAL, ela foi lá e alterou a ilustração da M44 Grifo, porém, diferente da HAL, não a tornou uma skin contrabando, não a removeu da caixa que foi lançada e não impossibilitou o drop, isso porque a Valve se arrependeu de ter feito isso com a HAL meses antes, quando a HAL foi lançada na Huntsman Case e o problema de direito autoral dessa skin veio à tona, a Valve alterou a ilustração da skin e impossibilitou que ela fosse dropada novamente, ou seja, a partir daquele momento, nunca mais teremos um drop de M44 Hall, nem por abertura de caixa, nem por contrato de troca, não. E foi isso que fez a Hall ser uma skin super valorizada. Já com a grifo, a Alve percebeu que poderia simplesmente alterar a ilustração da grifo e permitir que ela continuasse sendo dropada. Por isso, que enquanto uma M44 Hall Factory New hoje custa cerca de 5.500 dólares, a M44 Grifo Factory New você consegue por pouco mais de 5 dólares. As pessoas estão loucamente comprando M44 Temacal Macau e AWP Duro Lore, achando que se que se tornarão skins contrabando e que ficarão extremamente caras. Mas não, a AWP Durolore continuará sendo uma skin de raridade rosa e a m 4 tem T-Macau continuará sendo uma skin covert, ou seja, uma skin de raridade vermelha. Com um milhão de inscritos, eu ganho uma placa dourada do YouTube, então por favor, se inscreva no canal, é só um clique, e esse clique faz toda a diferença pra mim, rapaziada, então por favor, se inscreva aí, deixa o um like no vídeo, um vídeo super informativo, e vocês viram que no final, eu trouxe informação crucial, que até agora eu não vi ninguém falando, que é esse rolê da N4x4 Grifo, e que provavelmente, nunca mais teremos uma skin contrabando no CSGO, a Hal foi a primeira... E última, mas é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês valorizem esse vídeo. Deixem um like. Dois vídeos novos aqui no canal Cachorro 337 todos os dias. Então, se você curtiu um conteúdo da hora de CSGO, esse é o canal perfeito para você. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, às 14h19, para perder um vídeo. É isso aí, mano. Eu vou ficando por aqui. Até o um próximo vídeo no canal Cachorro 337. Fá!